Fui botar essa touca aqui, querendo ficar tipo Papai Noel é? Tá parecendo um duende, eu sei lá Primeiramente porque quem tem a cabeça grande é assim O bicho nem cabe, a pessoa tem que enfiar lá dentro a touca Pra você <risos> ver se dá certo Fala galerinha, eu sou o Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu tô aqui pra abrir caixa, pra abrir presente porque a gente tá chegando ao fim do nosso Hello Christmas que é o amigo secreto entre booktubers que tá acontecendo aqui eu tenho uma mesa na minha frente que vocês não conseguem ver mas olha isso aqui quando chegou eu fiquei até sem ação e essa aqui é a situação que vocês vão ver hoje porque eu vou abrir agora, eu já tô com minha... eita, o microfone no estica não. Nesse momento aqui eu vou precisar fazer um enxerto, porque eu já fiz todo o unboxing, já fiz tudo aqui, os preparativos, no final das contas, mas eu esqueci de dizer uma coisa. Decifrar o enigma, que na verdade nem era um enigma, mas as dicas falsas que eu dei lá no meu vídeo de apresentação de quem eu tirei no Amigo Secreto. Eu dei as seguintes dicas, se eu bem me lembro, se eu não lembrar também, fiquei com Deus. Mas era uma pessoa que ficava perfeita em todas as fotos que tirava, era uma pessoa que amava livros de terror, de thriller, de sobrenatural, suspense, é isso? Eu acho que era. Uma pessoa que não lia romances, uma pessoa que. Uma pessoa que amava coisas bem coloridas e uma pessoa que. divertida que eu amava muito aqueles. Não sei, eu nem lembro cara. aqui. Tá dica. O que, é que tá acontecendo, meu pai, nesse canal, não sei mais nem o que, é que eu tô fazendo aqui. Peraí que eu vou atrás de saber, vem já. Voltei, né? A quinta dica era que a pessoa tem um determinado gosto... Não. Tinha um gosto de beber... Não. Como era? Tinha um gosto pra um determin... Tinha, como é? <risos> a quinta dica era a seguinte Respira, a pessoa tinha o mesmo gosto que eu Para determinado tipo de bebida E aí o que é que acontece? O tipo de bebida é bebidas alcoólicas Eu não bebo, essa pessoa também não Essa pessoa tem fotos perfeitas Sempre sai perfeito em todas as fotos que tira. É uma pessoa maravilhosa É uma pessoa que ama muito livros de terror, de suspense De thriller, de mistério e tudo mais É uma pessoa que lê livros de romance Então essa dica é falsa A pessoa não, não lê Livro de romance. Ela lê. E a pessoa não é fã, assim, de coisas muito coloridas, multicoloridas e muito coloridas. É uma pessoa que prefere mais os tons terrosos, os tons pastéis. Já sabe quem é? Se você começou a assistir por esse vídeo, mais uma vez, infelizmente, não vou poder lhe dizer. Você vai ter que dar a volta ou procurar por aí pra saber quem é. Mas aí, quem me tirou, você vai saber aqui nesse vídeo, sim. Vamos voltar pro vídeo, né? Que, na verdade, já aconteceu pra mim, mas pra vocês ainda não. Eu não sei nem mais qual a ordem que vai acontecer isso aqui, mas o vídeo vai sair. Já tô até com a minha tesourinha preparada aqui, porque eu não não sei ainda, na verdade pode ser que eu saiba, porque eu, quando foi chegando aquelas coisas, eu pedi pra minha família, meus familiares, ver os pacotes e me dizerem se tinha o meu nome ou se não tinha. Na verdade, não tinha o meu nome, mas aí eu pedi, eu fiz assim, veja aqui nesse grupo se o nome que tá nesse pacote tá aqui nesse grupo. E o nome não tava, mas não tava por quê? Porque eu salvo o nome de todo mundo errado no telefone, minha gente. Eu salvo os apelidos, salvo o nome que não é do povo, inclusive tá aqui a janta fiscal. Eu vou tirar pra poder não me tentar ver e ter certeza do que eu acho que tá acontecendo aqui nesse canal. Eu vou... não sei nem qual ordem que eu vou abrir. Tem uma ordem, isso aqui é um livro. Eu vou deixar... ai meu, não sei nem o que eu é vou fazer. Ah, peraí. Eita, não tá fiscal na minha frente, quase que eu vejo. Quatro caixas eu sempre amo, sempre amei Amigo Secreto. E eu tô muito feliz de participar desse Amigo Secreto aqui. Inclusive, vocês viram o presente. Não foi de quem eu tirei antes de ver esse vídeo. Se vocês não viram, tem uma playlist pra vocês seguirem, tá bom? Pra seguirem não, assim... Pra assistir, se você tá começando a assistir esse vídeo Quando terminar, você vai na playlist, na frequência Não sei onde eu vou botar, se eu vou botar nos cards ou aqui no box de descrição Pra saber como é que tá acontecendo Como é que eu tá abrindo os presentes Porque tem um esquema de organização aqui, viu? Tá pensando que é coisa bagunçada? Não é não Fora de nota fiscal. agora eu tenho liberdade pra abrir tudo isso aqui Ai, não sei nem por onde eu começo Vou começar por isso aqui, que é o pacote pequenininho Nem é o primeiro que chegou aqui em casa Aqui em casa chegaram hoje esses três pacotes E esse aqui chegou antes, eu vou abrir esse aqui Que chegou primeiro, vou até cortar aqui, ó Quando eu ver eu tô cortando no presente Ai, ah, é plástico bolha. Amo para o meu estresse, para minha ansiedade. Ixi, eu tô engoiando. Ai, não sei mais nem. Eu fico muito empolgado com essas coisas. Não acredito, minha gente Eu mostro tudo de uma vez, eu mostro agora Ainda vem uma cartinha junto, mostro tudo de uma vez ou mostro agora, conforme eu vou abrindo, eu nem sei Acho que eu vou mostrar tudo de uma vez, primeiro livro Eu não sei quem é ainda, né, a cartinha ainda não abriu Acho que eu vou abrir daqui a pouco, tudo junto no final, mas eu vou logo mostrando as coisas Orgulho de Bisoboy. Esse livro tava na minha lista de Desejados e é um Ele é uma releitura, um remix de Orgulho e Preconceito com protagonistas Negros, eu tô com muita vontade Isso é basicamente o que eu sei sobre esse livro Tava com muita vontade de ler, ah, inclusive como eu já ia falando no começo, eu desconfio de quem seja, porque eu gravo o nome do meu telefone, o povo, os apelidos, o nome dos canal aí não tinha como a pessoa saber, era daquele caso aqui não ia ser o nome igual, e talvez eu tinha dado uma leve olhada assim, tipo, já que não tem o nome da pessoa, né, no grupo, na embalagem na nota fiscal, então quer dizer que eu posso abrir, porque foi eu que comprei, na verdade, destaque nem era, eu acho. Menino, não tô acreditando não, <risos> Eu tô amando isso aqui. Ai, eu acabei de ver quem é. Aproveite seu presente. Eu vou dizer daqui a pouco quem é. <risos> Mas olha o que eu ganhei: Mescal, sabor e energia. Tudo pra mim. Acredito. <risos> A gente tinha que dar livros... Tinha não, né? Assim. <risos> Era sugerido que a gente desse livros, mimos para as pessoas. E aqui tem quatro. Nescau. Sabor e energia. <risos> sabor e energia para ser booktube é o que a gente tá precisando, né, minha gente? tá poder gravar vídeo, depois ele tá e criar coragem na vida. Já amei, desde já, essa situação que eu tô passando aqui. Eu acho sempre muito divertido porque sempre tem coisas inusitadas, né? Essas caixas dos amigos secretos do Hello Christmas. E esse aqui eu já abri metade. <risos> Esse aqui é mais um livro, mais um livro. Tá, só vi atrás, mas já sei qual é. Isso é Ponce Vicente de Conceição da Caramba, eu tô muito feliz, muito feliz. Esse livro aqui eu tinha colocado. me fazia muito pouco tempo. Pra ter chegado hoje, ele deve ter comprado, sei lá, no dia que eu coloquei na minha wishlist. outra cartinha aqui, outro pacotinho. Eu leio tudo de uma vez? Não, eu vou ler daqui a pouco. Tá caindo aqui, peraí. Calma, eu vou ler tudo de uma vez. Eu quero ver as coisas primeiro, porque eu tô empolgado. Ele vai ter colocado nas luzinhas de Natal aqui atrás, né? Nem coloquei. Tá bom. Agora, isso aqui, se não for da mesma pessoa. Minha, não sei mais nem Mas eu acho que é, porque era quatro pacotes para chegar. Esse aqui é o quarto. Então, chegou tudo junto, né, Então, vem aí. Menino, pois ele acertou em cheio. Eita, ele já deu spoiler de quem era, né? E eu queria muito esses livros, meu pai. Ai, tava nas minhas prioridades altas. E, e eu amo Nescau, né? Todo mundo sabe. Inclusive, é briga, viu? Quando o povo fala que prefere Todd, eu falo é o quê? Tá doido? Porque Todd é derrubado. Nescau que é bom. Menino, papel. Uma coisa no meio da caixa, tem uma caixa... E não é uma caixa leve, eu não faço ideia do que seja isso. Tem outro papelzinho aqui. Eita, agora eu não vou saber qual papel é de que caixa, né? Qual papel é de que presente? Isso aqui. Ficou com Deus Espera aí, calma Calma ainda Espera ainda Esse aqui é do primeiro Esse aqui é do segundo Esse aqui é do primeiro Não, esse aqui é do primeiro Esse aqui é do segundo Esse aqui é daqui Esse aqui é do primeiro Vamos ler na ordem, né? Porque aí depois eu leio O que tá nessa caixinha aqui, ó Sei lá, inesperado Quero por meio dessa mensagem Agradecer a você pelo carinho E pela amizade E dizer que tenho muita admiração Por você e tudo que faz Obrigado de coração, amigo Espero que goste dos presentes Eu tô querendo chorar <risos> Porque esses presentes aqui Eu tô chorando Já clima natalino Já tô clima natalino Eu fico assim <risos> Clima de final de ano de amizade essas coisas, eu já fico emocionado Eita, esse aqui veio com presente a esse aqui tem outro Amigo, essa hora você já deve sacar quem te tirou o no nome secreto E não é que acertou, miserável É, acertei na verdade porque eu, eu vi o nome mais ou menos <risos> Eu tô com os olhos marejados de lágrimas Ai, seja o que, é que eu vou fazer mais aqui Peraí, ainda tô perdido Outro pacote Vai ter Nescau na canequinha com a letra N sim Ou seja, tem uma caneca aqui dentro, eu não tô nem acreditando não Meu Deus, olha isso aqui Minha gente, é simplesmente uma caneca com a letra N Com, na verdade, três letras Ns pra reforçar <risos> Tico, tu é doido! Caneca Coffee Eu tô em pânico Ai, já já tô... <risos> Gente, quem me tirou foi Tico Tico do canal Menino Que Lê Eu tô nem sei nem saber o que dizer Se vocês assistiram os vídeos das dicas Vocês viram os vídeos, o vídeo das dicas de Tico Meu Deus, foi a coisa mais linda que eu já vi Que eu já ouvi <risos> em toda a minha vida Eu jamais imaginei que seria eu por aquelas dicas E eu tô muito feliz e emocionado nesse momento Fico muito obrigado, eu amei, eu amei muito os presentes. Acabei esse vídeo, eu tô chorando aqui, eu vou mandar uma mensagem. E nesse momento, obviamente, que o vídeo vai sair muito mais na frente do que eu tô gravando. E você já vai ter ouvido essa mensagem, mas vai saber qual é, o que é que tá acontecendo na vida real. Eu não vou pegar todos os Nesca, não, que vai cair. Eu vou pegar um... <risos> livros. Olha isso aqui, Ei. ainda bem que tá preso na minha mão, né, porque senão eu ia derrubar que eu derrubo tudo, eu sou desastrado, gente. O senhor Vicente, o um Nescau na canequinha e aí, minha canequinha. Eu tô em pânico, eu tô polvorosa aqui nesse canal. Minha gente, o que é que rolou aqui? Eu amei muito. Olha isso aqui, ou que vai fazer parte desse cenário e o que eu vou usar. Nas lives vocês vão me ver tomando umas coisinhas aqui, uns goró. <risos> Ai, como é que eu vou guardar isso aqui? Eu vou guardar dentro de cada livro eu Vou colar no livro esse negócio aqui Ai, pai amado perdi as estribeiras, aqueles, perdi a compostura no vídeo. Normal, né? Eu só passo vergonha aqui nesse canal. Ei, agora é o seguinte, o Amigo Secreto não acabou, o Amigo Secreto continua. Agora é o seguinte, porque tem a sequência desses vídeos aqui do Amigo Secreto e o próximo vídeo daqui a uma hora vai ser no canal da pessoa que me tirou, ou seja, no canal de Tico. Vão lá no canal dele, se inscrevam pra assistir o vídeo e saber como é que tá continuando, né? Como é que vai continuar essa sequência aí, porque o vídeo da pessoa que eu tirei já saiu e se você veio de lá, primeiramente, muito bem-vindo. Segundamente, vamos Ver a sequência, o que é que vai dar. E terceiramente também não sei, porque se você tiver começado a assistir os vídeos desde esse vídeo, você vai ter que dar a volta, né? Para chegar no outro vídeo e depois ver aqui o que é está que acontecendo.